Eram operários, homens do campo e empregados do comércio e residências, gente simples, sofrida e de baixos salários. Jesus caminhava sereno, indiferente à ameaça que pairava sobre ele, vinda da parte dos poderosos do templo, porém sabia que seus algozes agiriam às ocultas, longe do povo, pois temiam uma rebelião em sua defesa. Fiquei feliz diante da manifestação popular. Saudavam-no com sorrisos e palavras carinhosas de profundo respeito. Muitos o consideravam um rabi, outros o messias verdadeiro que há tempos aguardavam. Aqueles que se aproximavam recebiam de suas abençoadas mãos um afago, uma carícia, e de seus lábios puros ouviam palavras como «A paz seja convosco» ou «Ide em paz». Era emocionante acompanhá-lo. Usufruir de sua divina presença era indescritível para mim, Pobre de virtudes e mendigo de cultura. Acompanhava-o como a sombra que segue o corpo. Imantado a sua figura, eu nada mais desejava a não ser aproveitar a felicidade por estar ali, tão achegado a ele. Era eu semelhante ao pirilampo atrás do sol, mas sol que não queime e não mata. Dá a vida... A quem o segue? Assim, seguindo as pegadas de Jesus, chegamos ao destino, a casa de Maria Marcos. Ele fora ao encontro de sua mãe, que o aguardava desde o dia anterior, vinda de Nazaré para estar ao seu lado durante os festejos da Páscoa. A expectativa de estar frente a frente com a Mãe Santíssima fez meu coração palpitar diferente. — Que presente especial poder vislumbrar a tão amada senhora! — Como seria ela? — Respondia a mim mesmo. — Com certeza ela seria mais linda do que as telas terrenas e pelos artistas através dos dois milênios de história do cristianismo. A ansiedade crescia em meu íntimo à medida que aguardávamos a sua presença. Desejava vê-la, ouvi-la e, principalmente, reverenciá-la. Instantes passados, a viúva surgiu à porta e, ao ver o mestre, abriu largo sorriso e, como todos faziam ao se aproximar dele, curvou-se em reverência, mostrando amor e respeito. Jesus sorriu e falou, — A paz esteja nesta casa, Maria. — Senhor, eu agradeço-te a honra de vires até a minha pobre casa. Entra, pois ela é tua. Todos nós chegamos a confortável sala de ambiente agradável e singelo, arejado e bem iluminado. Não obstante de aparência modesta, transpirava paz e conforto. O lar de Maria Marcos era repouso para muitos dos seguidores do Cristo, pois, além de espaçoso embaixo, possuía a cômodo superior, onde à noite Jesus se reuniria com seus apóstolos para a ceia pascal. Maria Marcos pediu licença e voltou para o interior em busca de Maria, a mãe especial. Ao vê-la sair, meu coração acelerou. Os minutos pareciam séculos. Eu esperava trêmulo. Depois de alguns instantes, Eila. Então exclamei emocionado. Oh, — "Ó meu Deus! — não mereço tanto. Em um átimo, lembrei-me da passagem em que o anjo Gabriel a reverenciou, pronunciando aquelas inesquecíveis palavras. Ave cheia de graça, o Senhor esteja contigo. Como anjo, eu também quis reverenciá-la, aquela que era bendita entre as mulheres. Porém me lembrando dos versos de Amaral Ornelas contidos no livro Parnaso de Alentúmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, recitei-lhe. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fora, a vossa missão sublime. Meu coração pulava no peito e dos olhos rolaram lágrimas quentes de felicidade. Por instantes, permaneci curvado ante tão bela presença. Somente, então, pude perceber que, realmente, nenhum artista havia pintado sua real beleza. Pessoalmente, ela comovia o mais duro coração e revolvia os sentimentos mais rudes. Vestida com tecido comum de cor branca, com um véu azul celeste envolver-lhe a face, sua presença contagiou o ambiente. No momento, pensei, é impossível que ela passe despercebida em qualquer lugar. Os cabelos pretos contrastavam com sua pele branca e delicada, o nariz embelezava-lhe o rosto e o queixo poderia ser qualificado de perfeito, com pequeno entalhe. Seu corpo era jovem, embora a idade madura, já por volta de cinquenta anos. Nas faces não havia qualquer ruga e os seus olhos, ah, os seus olhos, eram engantadoramente azuis como o céu de primavera. A realeza humilde a fazia parecer uma rainha, mesmo sem se vestir como tal. Aliás, ela nem precisava tanto. Diante de tão bela mulher, cujo rosto extravasava bondade infinita, minha emoção ficou sem controle. Maria era mais do que um anjo celestial. Extremamente bela. Aproximando-se, ela estendeu as mãos ao filho amado e pude notar que eram delicadas, sendo os dedos curtos e as unhas claras e redondas. Toda ela transparecia serenidade imensa, retratando a paz de espírito daquele bondoso coração a quem o Pai confiara o Salvador. Senti-me envolvido pela paz que irradiava da beleza e da bondade, além dos limitados sentimentos humanos. Maria sorriu para ele, e isso ressaltou seus dentes pequenos, lindos, perfeitos e claros como o marfim. Então, emocionada, falou. Oh, — Ó meu filho, meu filho... Jesus a envolveu em um abraço amoroso, e o silêncio falou mais do que qualquer palavra. Por alguns instantes, os dois permaneceram assim, simplesmente abraçados. Ela com os olhos marejados, e ele a afagando em seu regaço. Vê-los nesse transporte de amor, era emoção que estava acima do que eu poderia suportar. Por isso... Desabei em prantos perante tão belo quadro. Dois anjos se encontrando na terra. Após alguns instantes, Maria tomou as mãos do filho e o conduziu para o interior. Atravessaram todo o recinto até alcançarem o fundo da casa onde havia um jardim que enfeitava o quintal com algumas árvores frutíferas, onde ali poderiam conversar mais intimamente. Então, acomodaram-se sobre algumas pedras colocadas sob uma figueira, cujas folhas largas ofereciam sombra fresca e aconchegante. Maria, então, perguntou. — Meu filho, tu chegaste agora a Jerusalém? Sim, minha mãe, venho da casa de Lázaro. Ela suspirou profundamente e falou. Filho amado, desde que cheguei, meu coração não mais descansou. Estou a par dos comentários que correm de boca em boca, e isso me deixou apavorada. Os sacerdotes querem prender-te. Maria esfregava as mãos na destra do filho, e seus olhos esperavam encontrar uma resposta que lhe trouxesse paz. Ansiosa, aguardava o que ele diria. Ele respondeu, tranquilizando-a. Minha mãe, tenhamos confiança no pai. Aqui estou para fazer a vontade dele, e não a minha. E qual é a vontade do pai, meu filho? Jesus se levantou e, por instantes, evitou o olhar suplice de sua mãe. Nesse momento, pensei, ele não poderá falar a verdade, pois ela não suportaria, e agindo assim, somente aumentaria seu sofrimento antecipadamente. Ele se virou e, Ainda em pé, suplicou-lhe. Minha mãe, não entabulhes perguntas, pois por hora não posso responder-te. Confia em mim, isso é o que te peço. Meu filho, retornemos à Galiléia, pois precinto que algo de trágico ocorrerá. Ainda há tempo, vamos. Mãe, Oh minha mãe... O Pai me entregou um rebanho desde eras primevas e é meu intento levá-lo pelas veredas seguras do bem até o aprisco definitivo. Torna-se, pois, de suma importância que a boa nova fique semeada nos corações dos homens, mesmo que, para isso, haja sacrifícios e holocaustos. Minha mãe... Trágico seria agora o filho do homem romper com o pai e, em fuga, tornar-se desertor, por não ter levado a bom termo a sua empreitada. Eu vim a este mundo para dar testemunho, e assim o farei diante dos homens e de meu pai que está nos céus. Meu filho, dize-me então... Tudo terminará bem. Ele se ajoelhou aos pés de sua mãe querida e falou, olhando-a melancólico e meigo. Mãe, não raro nossos olhos se enganam com aquilo que vem. O que hoje nos parece injusto, amanhã se nos apresentará como correto e direito. Estamos em um mundo onde a justiça dos homens aparentemente se sobrepõe à justiça do Pai. Pela liberdade de viver, o homem cai nas garras da escravidão. O escândalo de hoje será a dor de amanhã. Por isso, peço-te, guarda-te na fé em Deus e na sua justiça infinita, pois tudo terminará bem desde que estejamos fazendo a vontade dele e não a nossa. O que seus olhos virem, sirva para exaltar ainda mais o Criador, não te esqueças. Ambos se levantaram e Maria abraçou o filho. Este sorriu, como querendo mostrar que estava tudo bem. Depois, completou minha mãe, entreguemos-nos ao pai com extremada confiança. Nossas vidas a ele pertencem. Esqueceste? Ela sorriu diante do sorriso do filho e somente então se acalmou. Depois lhe perguntou se ele voltaria mais tarde para a ceia pascal. Jesus confirmou que sim. Que estariam juntos à noite Voltaram abraçados à sala Onde os apóstolos permaneciam aguardando o mestre Logo ele os chamou E se despediram de Maria de Nazaré E de Maria Marcos Enquanto ele seguia em direção ao templo Maria de Nazaré ficou a olhá-lo Até quando seus olhos molhados podiam vê-lo Enquanto isso, ela falava a Maria Marcos que sempre que tivera oportunidade de estar com ele, mesmo dentre a multidão, ambos se buscavam com o olhar, e assim seus olhos azuis se encontravam, sorriam-se e se amavam. Ele se preocupava com ela. Ela seguia seus passos. E eu... Intruso, participava dessa festa de amor. Envolvido pelas emoções mais puras, até me assustei ao ouvir a voz suave de meu protetor a dizer... Meu filho, conheceste hoje outro anjo que o pai concedeu vir à terra... Ela veio iluminar a escuridão dessas paragens e se posicionou como serva de Deus, a fim de intermediar a chegada de outra luz, a luz do mundo. Mãe, é aquela que se faz de colo para nosso cansaço, que se faz de ombro para as nossas lágrimas e luz para as nossas esperanças. E Maria é tudo isso e muito mais.